E aí galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como adicionar a moeda Baby Doge na sua Metamask Ó, você vai vir aqui no CoinMarketCap CoinMarketCap Você vai pesquisar pela moeda Baby Doge Coin Vamos ver aqui, minha internet tá maravilhosa, linda Olha a Samu aí ó Abriu foi a Sam, ah, tá. é porque eu adicionei a Samu. Eu tava. Vamos lá, a Samu também, hein, pessoal, fica de olho. Vamos lá. Samu da. É o meme coin da Rede Solana. Vamos lá. Baby. Baby Doge. Baby Doge coin. Vamos lá, Baby Doge coin. Tá aqui, ó, pessoal. Primeirinha aqui, ó. Essa aqui não, essa aqui é da Rede Ethereum. Então é essa aqui, ó. Baby Dogecoin, aí o que, que você vai fazer? Copia aqui o contrato, copiou o contrato? Pessoal, você tem que ter a carteira Metamask com a rede da Binance, se atente a isso, tá? Por quê? Porque a, a Metamask instalada sem a rede da Binance, ela fica somente com a rede da Ethereum, tá? Vou mostrar para vocês, ó, tá aqui a minha Metamask se você só instalou a MetaMask você precisa adicionar a rede da Binance se você não sabe como faz isso vou deixar um cardzinho aqui explicando como criar uma carteira MetaMask e adicionar a rede da Binance vai vir assim ó pessoal ó, rede Ethereum tá e aí você vai precisar adicionar a Smart Chain e aí você assiste esse vídeo que eu deixei no card para você tá adicionando após adicionar, logar aqui ó entrar na sua MetaMask vamos lá deixa logar aí pronto entrou na MetaMask ó aí quando você instalar a rede da Binance vai ficar assim ó Smart Chain né? você entra aqui na rede da Binance pronto vocês podem ver aqui ó que eu tenho algumas moedas ó tem Quack tem Hero e aí ó para adicionar a Baby Doge você copia aqui né o contrato vem aqui ó importar token colar aqui ó pronto ó puxou aqui ó puxou a Baby Doge 9, puxou tudo aqui, ó. Aí clica em adicionar token, ó. Importar token. Pronto, pessoal, você acabou de adicionar a Baby Doge à sua MetaMask. Certo? Tá aqui, ó. E aí para você enviar suas moedas, você vai clicar aqui, ó. Se você quiser, quando tiver suas moedas aqui, você clica aqui para enviar, tá? Para mandar para alguém. Agora, para você mandar suas baby Doge para cá, você vai copiar esse endereço aqui, ó. Copia, vai lá na sua corretora, é, cola esse endereço lá, que esse endereço aqui é o endereço da sua carteira baby Doge aqui dentro da Metamask. Então, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau. Fui!